Hello, guys! What's up? aqui é a Roneda Macena da English Experience e hoje eu trouxe te mais uma slang tip. Sabe quando você olha para uma pessoa e você fala, nossa, que pessoa realmente maravilhosa, que look maravilhoso? Como é que eu falo isso em inglês? Oh my God, I love your bracelet. Where did you get it? Oh, my mom made it for me. It's adorable. So fetch. What is fetch? Oh, it's like slang from England. Mas antes, já aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo. E se você está vendo essa dica no YouTube, já se inscreva no meu canal também, porque essa é a forma de você deixar o teacher super, mega, hiper, ultra, power, feliz. So check it out. Então, a expressão correta é um Aplicação numa uma frase... Oh my god, your eyebrows are on flick. Oh my god, your eyebrows are on flick. Então a tradução seria: Meu Deus do céu, as suas sobrancelhas estão incríveis, estão deslumbrantes, estão maravilhosas. Enfim, on flick. That's it, guys. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. E se você se lembrou de alguém que tem um look, ou tem um cabelo, ou tem uma sobrancelha maravilhosa, marca ela aqui nos comentários para ela também ficar feliz. See you. Bye, bye.